Eu sou o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais e estou relatando o PL 2130-2015 de autora da deputada Mara Gabriel, que institui o Auxílio Inclusão. Nós conseguimos, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, incluir esse artigo Auxílio Inclusão, justamente porque nós percebemos que muitas pessoas com deficiência, que têm condição de ir ao mercado de trabalho, mas que recebem o benefício de prestação continuada, se sentem ameaçados de assumir um posto de trabalho e perder esse benefício. E se acontecer amanhã que ele não está empregado, ele ficaria totalmente desprotegido. Por isso que nós criamos esse Auxílio e Inclusão para poder estimular as pessoas a trabalharem. Ou seja, ele estaria ganhando seu salário no emprego e mais um Auxílio e Inclusão aumentando assim a sua renda. E mesmo que ele tenha o benefício, se ele perder o benefício, ele pode readquiri-lo de forma automática. E hoje na Câmara nós temos o Iquileges, que é uma forma da gente conversar com a sociedade brasileira. E é através desse vídeo que eu venho aclamar todos vocês a conhecer esse projeto de lei e dar para nós sugestões criticando, aprovando, propondo um novo texto ou alguma alteração de texto para que a gente possa ter uma lei construída com a mão dos brasileiros. Participem. O PL é 2130 de 2015.